Here it comes! Boom Shakalaka. Seguimos em quarentena aqui no Boom Shakalaka. Mais um vídeo especial com um convidado via Skype, que não é Skype. Os primeiros dois foram Skype. Hoje é pelo Google Hangouts. Já coloco na tela aí, sem muita enrolação, André Fran, meu grande amigo carioca, jornalista do Globo News, apresentador do Que Mundo É Esse? Torcedor do Golden State Warriors, que não é modinha. É, é, é sempre vale reiterar isso, porque as pessoas não gostam disso, não que seja um problema, mas como é que começou essa, essa paixão pelo time da Califórnia? Cara, eu comecei a assistir basquete, eu sou velho, né? Dá pra ver pelo luxo cabelos de barba branca. Então eu comecei eu na Eu sou época jovem de pela ouro, tua teoria. Cara. Sem barba, jovem, né? Sem barba. ser é, é eternamente jovem. <risos> Mas eu comecei naquela época de Magic Johnson, Isaiah Thomas, Patrick Ewing, David Robson, Michael Jordan, claro. Tô aqui ansioso. A cada minuto eu tô conferindo lá no Netflix pra ver se saiu o Last Dance, né? A gente tá gravando dia 19. Mas... E, cara, mas eu também sou botafoguense, então eu não tenho não gosto muito daquela coisa de torcer pro time que tá sempre ganhando. Então, naquela época, os modinhos eram do Bulls, né? E eu queria um time que fosse, sei lá, fosse carismático e lutasse para ganhar algumas, mas não fosse também muito ruim. Então, eu me afeiçoei pelo Golden State Warriors na época do Run TMC. Não sei nem se você vai lembrar disso, Vavo. Eu não acompanhava nessa época, mas a comp... vendo a história é depois... Que porra, passava na Bandeirantes, você tinha que pegar ESPN, quem não tinha assinado lá as primeiras TVs é, por parabólica, eu assistia às vezes com a cor em negativo, que na minha casa meu pai não assinava, aí você conseguia acessar o canal, mas a cor toda meio, tipo, pra você não ver, sabe, direito, então eu ficava vendo com, com as cores trocadas, só de fanático. E aí eu gostei do Run DMC eu gostava de rap também pra caramba na época, o Run DMC que é uma referência ao Run DMC né, o grupo de rap, só que o time era do Tim Hardaway, Mitch Richmond e Chris Mullin. E eu achava maneiro aquela dinâmica do cara que era o armador rápido, o arremessador de três, que era o Mullin, o Mitch Richmond que penetrava mais. E, e gostei dos caras. E ficou desde então, ruim muito osso. Aí comecei, não ficava aquela torcida muito apaixonada, acompanhava mais outros times, o Celtics também, eu gostava muito e tal. Mas depois que eu viajei, fiz uma viagem pra Califórnia, e por acaso um amigo meu trabalhava no marketing do Warriors. E aí eu falei, cara, eu sou fã de NBA, pô, queria assistir um, um jogo. Ele, não, pra deixar que eu te arrumo o convite. Eu falei, cara, não, não é nem isso, eu só tô comentando mesmo. Ele, não, já deixei aí no teu, no teu hotel, vai lá, pega lá e vai. Na época, o grande jogador do Warriors era o David Lee. Eu acho que o Curry tava... Começando. Tipo assim, mas, é, começando, não era destaque. E aí, cara, quando eu recebi o ingresso, aí falou lá, tô procurando qual é o meu assento, por onde é que eu entro. Aí um usher lá, meu não, vai por aqui, por aqui cara, o cara botou a gente num camarote VIP, assim, melhor visão do estádio, geladeira, telão, sofá, aí acho que foi sacramentar. volte a se apaixonar pelo Warriors que vem coisa boa por aí. Eu tenho uma coisa que eu vou, peraí, eu... depois eu edito, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, peraí. Ó, quem acompanha o canal viu que agora em fevereiro eu fui lá ver o All-Star Game em Chicago, e depois de ir pra Chicago eu fui pra São Francisco e conheci a Arena Nova dos Warriors. E aí, estava isso aqui no meu assento, né? Na verdade, no, no ginásio inteiro, tinha este este bannerzinho aqui, sei lá, para a galera ficar mostrando no meio do jogo. Então eu vou te dar de presente. Levanta levanta eu acho um da... que eu não estou conseguindo ver. We aqui. are Dub Nation, claro. Pô, sensacional. Quando tivermos a Sou chance um de nos encontrarmos pela próxima vez, sabe-se lá quando vai ser com esta quarentena, lhe darei de presente. Boa, sensacional, Direto Guilherme. do Chase Eu não tenho Center. nada do Rockets aqui pra te dar, porque eu nunca fui, nunca assisti um jogo do... Mentira, eu assisti um jogo do Rockets em 96, 95, em Chicago, é, eu fiz uma viagem com meus pais ainda, moleque, eu e meu irmão, a gente já era aficionado de NBA, então a gente viu um jogo do Lakers, um jogo do Clippers, que a gente teve em Los Angeles, um jogo do Knicks, no Madison Square Garden, e fomos a Chicago quase que praticamente só pra ver um jogo do Bulls. Meu pai, muito bonzinho, né, aceitou incluir isso no roteiro, só pra gente ver. Ironicamente, foi exatamente o ano que o Michael Jordan não jogou, né, que ele tava, foi jogar lá na, nas minor leagues pelo, pelo White Sox. Mas eu vi o Olajuwon, então foi, foi bem bacana. É, esta, esta experiência não terei mais. Não terei como mais. Se bem que aí, um tempo atrás, o Olajuwon jogou, tipo, com 50 e pouco anos de idade, o, aquele jogo lá na África. Não, Chegou lembro, a ver isso. não lembro, não, vi, Faz não lembro. Faz uns dois ou três anos eles fizeram um jogo, am um amistoso lá na África, e aí entrou o Olajuwon e o Mutombo, cada um com 50 e tantos anos meio se arrastando. Sensacional. <risos> Acho que essa foi a última oportunidade, já perdi. Vamos para o nosso quiz. Vamos então, nessa. Então, quem viu os primeiros dois, eu fiz um com o Yuri Fonseca sobre os Knicks e um com o Tomás sobre os Spurs. Então, como é que funciona a dinâmica? Eu vou colocar 10 jogadores na tela, 10 jogadores eh, que jogaram com a camisa dos Warriors, e vou dar três opções para o Fran responder. Ele vai escolher uma, no final a gente vê quantos ele acertou. Não tem muito mistério, é só isso. Então, vamos começar com o número 1. Um. Número 1. Um. Ah, esse aqui é da época... Eu te falei, né, Vavo, que eu fiz aqueles testezinhos que tá rolando agora na quarentena. Você tá em casa de bobeira, o botou, acho, é, 50 jogadores. Você adivinhar. Cara, da década de 90, eu fiz 49 de 50, eu acho. Dos anos 2000, que eu dei uma afastada, não, não acompanhei tanto, é, eu acertei bem menos. E aí você já me colocou pra ferrar esse aqui. Mas esse aqui, Jason Richardson. Ah, ó, oh, ó. Oh. Tem opções, eu ia facilitar para ti, eu ia dar as opções. Ah, tem as opções. Tem as Pai opções, isso aqui eu já cravei direto. Porque porque pô, e quem gosta de NBA, ainda mais quando começou a gostar, eu começo pelas coisas da enterrada, né, das slam dunks. Campeão de, de enterrada. do é Fera de enterrada, então isso aqui eu não, não esqueço não. Melhor melhor enterrador com a camisa número 23. Tá? Agora, agora eu criei uma polêmica. Não é essa aí, é... puxou um pouco. <risos> Agradeço, mas nem tanto. E, em dia de The Last Dance, falar uma dessas não dá, né? É um sacrilégio, praticamente. Tá, então vamos para o número dois. Número 2. Eita, tá vendo? É esses caras no ano 2000... Tem as opções, tem as opções, pode te ajudar. O belíssimo Cassels ali atrás, mas quais são as opções? Vou ter que ir, ter que ir nas opções. Vamos lá, este jogador de camisa número 2 é o... Letra A, Al Harrington. Letra B, Corey Magheri. Ou letra C, Mikael Petrus. Eu chuto o Al Harrington. Al Harrington. Resposta errada. Michael Peters. Corey. Michael Peters. Mikael se Peters. Não. É, realmente, esse aí eu não, não ia acertar. Não, eu e, lembro e, que no tinha um do o Harrington lá, que teve aquela troca com uma galera, mas não lembro da, da face deles. Além disso, todos eles têm bem que a mesma cara. Essa foi muita sacanagem. O Al Harrington, o e o Peters pegou. têm tudo a mesma cara. Eu achei que ia, ia melhor nessa brincadeira. Eu espero me recuperar. <risos> Vamos lá, número 3. Ah, sim, esse aqui pegou o início da... Caca, essa... Na hora que você falar o nome, eu vou lembrar, não tô lembrando o nome dele agora, mas era o nosso armador no início da boa fase agora. Exatamente. Ali, com Curry, Klay Thompson, Draymond Green. E ele chegou é, até... por todos os times NBA, né? Ele letra agora, acho que tá no Nets... Não, acho que ele nem tá mas não sei onde ele tá, mas ele chegou aí pro Nets, o último, acho que o último time dele foi o Nets. Das opções aí que eu vou acertar. Letra A, Tony Delk. Letra não. B, Monty Ellis. Ou letra não. C, Jarrett Jack. Jarrett Jack. Jarrett Jack. Resposta correta. Ele, ele já, acho que ele se aposentou já. É, eu acho que o último time dele foi o Nets, se não me engano. Teve Porque o Knicks que também que ele jogou, mas o Nets também. Ah. Vamos para o número 4. Hum, isso aí, isso aí eu não era nascido. Sou velho, mas nem tanto. Vou ter que usar as opções, vamos, vamos ver. Jogador número 00. fica a dica. Letra A, Terry Cummings. Letra B, Robert Parrish. Ou letra C, Nate Thurmond. Nate Thurmond. Nate Thurman. eu dei a dica ah. do número 00. Cara, o Parrish jogou no, jogou no, no Warriors? Jogou? O Parrish no Celtics. Sério? É Sério, é ele? Jovenzão. Caraca, olha só, essa, essa também você tá sendo maldoso. Muito Val. maldoso. Robert Parrish, eu vi muito ele no Celtics, muito. Então, Ali com o Kevin McHale, o Larry Bird. Caraca, eu não vou me perdoar por essa péssima performance no joguinho do Valve, sacanagem. Vamos lá, qual é a próxima? Número 5 é é Já vi pelo uniforme, caraca Galera, eu juro que eu acompanho a NBA, que eu sou muito <risos> fã eu Mas é, se... não, isso não é fácil isso aqui <risos> Não seguir Principalmente nessa hoje. época, não é fácil Principalmente nessa época desse uniforme horroroso é, Cadê? Vou as alternativas a. Letra A Mike Dunleavy? Não Letra B Será? O jovem ali? Bom, é branco né, vamos ver Letra B Eduardo Nájera ou letra C Nicolás Kitschvili. E você ainda botou nomes de branquinhos Não. da NBA De propósito né? Bob, Exatamente Cara, será que ele é o, o Dan Leave Jr. ali? Você tem, tem essa chance de saber o nome todo dele? Mike Dunleavy Jr. Ah, então eu vou em Mike Dunleavy Jr. Resposta correta Ah, o filho do grande técnico Mike Leave. Resposta correta Vamos lá. Vamos número 6. Abri aqui o 6. Eu vou ter que ir meio que na eliminação. Se você falar o nome de jogadores novos, aí eu sei quais são sem ser ele. Vamos ter tá. boa. Acho que vai ser fácil. Letra A. James Michael McAdoo. Letra B. Patrick McCaw. Ou letra C. Ekpe Udo. Udo, ele não tem cara de Udo. O macó eu sei que não é, que Maco também, né? Chegou a ser campeão ali pelo, pelo Warriors, né? O Maco bem... ele é tricampeão da NBA, porque ele foi... tava no Raptors ano passado. E agora ele tava no Raptors, exatamente, é. verdade. E então, você é bem a cara do macó Então, eu vou no Macado. Resposta correta. Garota, ele foi campeão caramba. também, eu não sei se uma vez ou duas vezes aí no meio, mas ele foi campeão também. Número uh, Número 7. Número 7. Ah, esse aqui é o nome mais legal, não precisa nem dar as opções. Ele ficou mais conhecido então, jogando e... pelo Kings, mas teve essa passagem pelo Warriors ali na época dos anos 90, era um cara que tinha o melhor nome de você pronunciar na história da NBA. Sharunas Marshallones. Resposta correta. Porque esse cara jogava muito, né, cara? Rápido, mas eu vou te dizer que é típico a... Típico a... armador leste europeu, rápido na penetração, arremessava bem na meia distância. Tinha, tem gente viu, que compara. Viu. Quando falam que o, o Harden se inspira no Ginobile, tem gente que vai mais atrás e falam que os dois se inspiram no Martellanos. Tem, tem mesmo, tem uma coisa a ver. Claro que não tinha aquela... o drible tão flash do Harden, né? E o arremesso de três tão preciso, porque o jogo evoluiu. Mas em estilo e em agilidade, era bem isso mesmo. Bela, bela comparação. Número é, oito. a gente tá no 8. Vamos lá no 8. 8. Putz. Vou ter que ir na eliminação. Letra A. Kai Bowman? Não. Letra B, Jordan Poole. Vai ser a C, obrigado. Ou letra C, Juan Toscano Anderson. Juan Toscano Anderson, <risos> se a, até agora você tivesse me falado que esse nome é de um jogador de beisebol da década de 80, eu acreditava, <risos> mas por eliminação é ele. Resposta correta. O, o jogo que eu fui lá no, no, no, no Chase Center agora em fevereiro, ele jogou um tempão do jogo, tipo, 30 minutos. E eu não sabia o... da existência dele que até esse seu, jogo. Vivaldo. Que azar o seu, né, ter que assistir esse cara... Não, mas teve um lance jogo. muito legal, que o, o Rocket ia sair com a bola... O jogo já tava decidido, o Rockets venceu por 30 pontos, era acho que o último quarto. O Rocket foi sair com a bola e ele roubou, e foi dar uma enterrada livre. Só que na hora que ele foi enterrar, tinha entrado aquele mop boy pra limpar a quadra. Aí o Mop Boy saiu correndo desesperado, ele foi lá e enterrou, e aí tem uma foto que é ele enterrando, vou colocar na tela aqui, ele enterrando e o Mop Boy atrás assim meio desesperado saindo assim, é, da cara. acho que eu me lembro desse lance, não lembrava que era ele, claro. Era ele, Toscano Anderson. Abri. Ah, conheço também, Mookie Blaylock, ah, esqueço de eu, eu posso Pode, falar de pode primeiro, ir, pode eu ser mais pontos falando de cara, ou pelo menos a minha imagem é recuperada daqueles que eu errei tão feio. Pode ser, Esse vale... É um Mookie Blaylock. Mookie Blaylock, a resposta correta. Eu não lembrava que ele tinha jogado no Warriors também, porque eu não acompanhei tanto essa fase. Mas como é um jogador mais velho, eu, eu conheço ele pela face dele de outros times. Uh, então vamos para o número 10, número o último jogador. Número 10. Ah, muito bom também. Isso é da minha época dos primórdios. Você também foi um maldoso, porque ele é mais conhecido jogando pelo Hits, Ronnie Saikali resposta correta. E tu viu... Você sabe a profissão, a profissão dele atualmente, né? Qual que é? DJ. Ah, é? Não, eu ia dizer que ele tava no Brasil no carnaval, tu viu isso? Exatamente, ele tocou DJ em, uma, em um evento agora, no carnaval. Ele é casado com uma brasileira, não sei se modelo, atriz, alguma coisa. Depois a gente pode a título de fofoca, pesquisar e você joga aí na tela. Mas ele é um DJ bom até, cara, de mais ali da área de Miami, né? ele jogou muitos anos pelo Hit, deve ter feito base dele lá. E ele é conhecido, tem gente que conhece ele mais como DJ do que por ter jogado na, na NBA. Até então, como é que eu fui? Quantas eu... de... 8 de 10. 8 de 10. Como é que tá até agora o, a, o ranking do, das pessoas? O participações? Yuri fez 5 ou 6, se não me engano. O Tomás acertou 9, mas ele deu sorte que ele chutou uns 13, acertou todos. É, eu também, né? Tá bom. Tá bom no ranking. Então vamos lá, tô ali dividindo a liderança, a gente faz a grande final ao final da pandemia, por enquanto, eu e o... quem é o... o, Tomado o Tomás do Scalene. Por enquanto isso. é isso. Estou sempre... Nessa fase abasar. de quarentena, eu vou chamar mais gente para gravar também. Aproveitar Bacana. que tá todo mundo em casa com o tempo. Valeu! Valeu, Vavo! Obrigado! Valeu! Obrigado Até pela mais. participação. Nos vemos no próximo vídeo aí, galera. Até mais!